...sessão presencial de audiência pública 013 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participar dessa sessão presencial, que tem por objetivo sub colher subsídios referentes ao pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia S.A., em função da alteração da legislação tributária do Estado do Amazonas, promovida pela Lei Complementar 217 de 2021, informo que esta audiência pública está vinculada à consulta pública 037-2022. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Gostaria de cumprimentar a presidente da Associação das Donas de Casa do Estado do Amazonas, Neuda Lima, presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Manaus, AGMAN, Elson Ferreira Júnior, diretor da Amazonas da Energia, Rodrigo Moreira, presidente do Conselho de Consumidores, Marcos Nogueira, subprocurador-geral do Estado do Amazonas, Adjunto, Eugênio Nunes servidores da ANEL presente e a todos, sejam bem-vindos boa tarde convido para compor a mesa Davi Antunes no Lima, superintendente de gestão tarifária e Fernando Soares Ferreira Miranda, secretário dessa audiência e vai ser presidido por mim, Ricardo Tille diretor da ANEL a presença do corpo técnico e da diretoria da ANEL nessa tarde, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEL que auxiliam na organização da audiência pública possuem grande capacidade técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica, mesmo comprometimento de cada um de... Cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica Que estão hoje dedicando parte importante do seu dia A esse relevante exercício de cidadania Assim, registra a importância para a ANEL Da realização de audiência pública para Pois a ampla consulta à sociedade é importante instrumento de apoio Ao processo decisório da, da agência Que precede de expedição de suas principais decisões as apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL por meio de nosso site ou via correio, até 16 de setembro, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a RTE da Amazonas Energia. Essa re reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. Apresentação do superintendente de gestão tarifária, manifestação do de escrito limitado a cinco minutos cada, a reunião... O encerramento da, da reunião está previsto para 18 horas. Dando início a essa apresentação, convido o senhor Davi Antônio Lima, surpreendente de gestão tarifária, para sua apresentação. Boa tarde a todos. Bom, estamos aqui para falar da, do pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia, em função da alteração da legislação da cobrança do ICMS. É, como todos sabem, né, o normal é o ICMS ser cobrado no final da fatura. Né? Você compõe a tarifa de energia elétrica, então soma lá os componentes da tarifa, e na hora que o consumidor vai pagar a conta, é agregado o ICMS, então o valor final da conta tem o ICMS. Ah, o governo do estado, através da de lei complementar, ele instituiu ah, uma substituição tributária. O ICMS deixa está muito alto, pode baixar. O, o ICMS deixa de ser cobrado é, no final da cadeia, lá na conta do, do consumidor, e ele passa a ser cobrado na compra de energia pela distribuidora da energia que ela compra do sistema interligado, que vem transportada pela linha de transmissão, que vem de fora do Estado. Então, quando a, a, a Amazonas Energia, a distribuidora, ela vai pagar a fatura da compra de energia que vem do Estado, nessa fatura vem agregado o ICMS. Então, aquele ICMS que vem cobrado lá na compra de energia ele é, passa a ser um custo importante. Por isso que a distribuidora pede um reequilíbrio da tarifa, porque a tarifa hoje ela só comporta o valor da energia e não o ICMS que está sendo cobrado. Então, existe um desequilíbrio, porque a distribuidora está pagando um custo maior do que o que ela vende né, na tarifa. Então, é, só essa eu queria fazer essa introdução, porque essa alteração... É, da, da tributação do ICMS no estado do Amazonas ela vem desde 2009 então o governo lançou o primeiro em, em maio de, de, de 2019 perdão, eu falei 2009 a 2019 ele lançou um decreto estadual ali 40628 em maio de 2019 e ato contínuo a distribuidora Amazonas Energia veio pedir foi a ANEL pedir o reequilíbrio da tarifa e a, uma avaliação jurídica da nossa procuradoria, naquela época, entendeu que essa alteração não podia ser feita por decreto. Entendeu que o custo podia ser legítimo, mas não poderia ser por decreto. Então, é, houve vários atos, houve também, é, a Amazonas entrou na justiça, teve uma ação direta de inconstitucionalidade, isso foi acabar no, no STF, que decidiu, que realmente era inconstitucional essa cobrança, de essa alteração da, da legislação tributária do ICMS por decreto e disse que aquilo não valia. Então, no final de 2021, é, o, o governo estadual lançou a lei complementar número 217, fazendo a mesma alteração que tinha sido proposta por decreto, mas fazendo por lei complementar valendo desde 1 de janeiro de 2022. Então, a Amazonas, ela, de novo, veio pedir o reequilíbrio da conta, porque como ela compra uma energia com ICMS e não pode passar esse custo para o consumidor, ela está em desequilíbrio. Né? Então, é, é, aqui é, é, o, é o fato gerador, os efeitos da lei complementar. É, então, ele, ele altera o código tributário, é, do estado do Amazonas, então as geradoras é que tem a responsabilidade de recolher esse ICMS. Né? A base do cálculo é, do ICMS é apurada pela Secretaria de Fazenda do, do Amazonas, e aí ela instituiu uma coisa chamada preço médio ponderado ao consumidor final, é o PMPF. Então, é, se porque a base de cálculo muda. né? É, se você pega toda a receita faturada da distribuidora e aplica o ICMS, isso dá um valor lá em reais. Se você vai aplicar em cima da energia comprada, a mesma líquida de ICMS, ela vai dar um valor diferente. Então, no meio dessa conta... O governo do estado instituiu esse PMPF. Então, você pega todo o custo de energia comprada, multiplica pelo PMPF, ele foi fixado pela Secretaria de Fazenda, e depois pela alíquota do ICMS. Em tese, se é, o PMPF for bem calculado, o valor que era arrecadado na, na saída, na venda de energia para o consumidor, seria o mesmo apurado na compra de energia. Só que tem um... um tem uma, uma, uma questão importante, porque existem algumas isenções dadas hoje no estado de Amazonas, que alguns consumidores, algum público, ele está isento de pagar ICMS. Então, por exemplo, o, o, os consumidores do interior do estado, que são atendidos na parte do sistema isolado, eles não a fatura deles não tem ICMS. Só que como o ICMS ele desapareceu da, da conta de energia, porque ele, tá, ele se incorporou ao custo da energia comprada, então o que acontece é que é, essas isenções elas desaparecem. Né? Então, aqui, na verdade, eu antecipei toda a, a apresentação, mas aqui tem os fundamentos. né? A Amazonas Energia ela passou a suportar, então, um custo adicional na aquisição de energia e não pôde repassar esse custo para os seus consumidores porque é, ela tem uma ausência de cobertura na parcela A, na compra de energia. E ela também não pode cobrar esse mesmo custo dos consumidores porque é, é, a, o ICMS deixou de ser cobrado do... Na saída, né? E com isso existe um, um, ela fez a solicitação de revisão tarifária extraordinária e existe um déficit mensal entre uh, o custo de, de, que, a, que a distribuidora tem e a venda de energia, tem um déficit mensal da ordem de 31,3 milhões. Então a, a conclusão que a ANEL chegou através da leitura da legislação. A gente não está aqui para dizer se a lei complementar estadual ela é legal ou não. Né? Na verdade, a gente está entendendo que essa lei ela tem a legalidade porque compete ao Estado, ao governo do, estadual, a legislar sobre o ICMS é, e, e aí ele, ele poderia fazer isso. Né? Isso, é, se tiver alguma ação ainda legal, isso vai ser julgado nas instâncias superiores, no STF, por exemplo, como foi o caso do decreto. Então, é, o, o, o nosso entendimento, a análise da Procuradoria é que o, o desequilíbrio potencial ele existe, né? e, só que ele tem alguns efeitos, né? e os efeitos são esses. É, a a NEL hoje ela faz uma comparação das tarifas cobradas de todos os consumidores das, das concessionárias. Como a, o ICMS está na fatura, ele não compõe o custo de energia, quando você compara uma tarifa de uma distribuidora que o ICMS está fora da conta e, e compara com a da Amazonas Energia, gera uma distorção, porque a, a, a tarifa de energia da Amazonas, ela tem o ICMS e das outras distribuidoras não, então ela sempre vai aparecer mais alta do que as demais. Uh, tem uma percepção diferenciada do impacto tarifário entre consumidores da capital e do interior, porque os do interior do Amazonas, eles são isentos de ICMS, tem um decreto 25.558 de 2005, que isenta esses consumidores. O cliente da capital, ele deixa de pagar o ICMS, mas ele começa a pagar um custo maior de energia, mas o resultado final para eles, vocês vão ver é, no, no próximo slide ele é de uma percepção de redução tarifária. E, por outro lado, os consumidores do interior do, do Estado, eles vão perceber um aumento de tarifa, porque se a tarifa for reequilibrada para incorporar o custo do ICMS, e ele já não pagava né, o, o ICMS na, na saída, então a percepção é de aumento. Tem outras, outras isenções, produtores rurais, instituições que atuam na área social e da saúde, Empresas de serviço jornalístico e de comunicação, todas essas, essas categorias são isentas de CMS que vão ser impactadas pela legislação. Então, é, existe uma, uma, uma, uma proposta de reequilíbrio econômico-financeiro, de um componente econômico de 375 milhões, tem que aumentar o custo de aquisição de energia da Amazonas em, em 375 milhões. Né? E aí o que a gente está propondo fazer é que, que esse aumento se dê é, a partir da, do reajuste tarifário em novembro na Amazonas Energia. Então é, essa figura ela mostra um pouco os efeitos para os consumidores na capital e no interior, antes e depois da substituição tributária. É, essas barras elas têm é, como é composta a tarifa de energia. Né? Então o que está embaixo é, é energia comprada, o transporte, que é o custo da, do sistema de transmissão é, pago pela Amazonas Energia, os encargos setoriais e os custos próprios da distribuição, que é a parcela B. Aí os consumidores da capital, eles pagam o ICMS e aí ele agrega no final da conta, por isso que a primeira barra é maior do que a segunda, que é o consumidor do interior que não paga o, o, o ICMS na fatura. Aí, depois da substituição tributária... Aí aquele custo do, do, do ICMS, que é o st energia ele se agrega, à energia comprada, ele sobe essa barra rosa que está na, na base da, das duas. E como a tarifa ela é igual para quem está no interior, para quem está na capital, para quem está em toda a concessão, é a mesma tarifa, a percepção do consumidor da capital vai ser de redução, porque ele deixa de pagar o ICMS e começa a pagar um custo de energia maior, e para quem está no interior, vai ter uma percepção de aumento, porque ele não pagava o ICMS, mas vai pagar o aumento da energia comprada. Então, esse é o efeito. Então, a gente não está aqui para dizer se isso é legal ou se é ilegal, isso tem que ser avaliado posteriormente, mas ele tem um efeito tarifário que a NEL é obrigada a passar para a tarifa porque a distribuidora passou a suportar um custo maior. Então seria essa a apresentação, estamos à disposição aqui para tirar alguma dúvida eventual. Obrigado. Eu agradeço a apresentação do superintendente Davi e informo... <risos> informo quem desejar fazer o uso da palavra pode procurar o nosso pessoal de apoio na entrada do auditório. Assim, é, passo a palavra para os que já estão inscritos é, na ordem de inscrição, começando pela Evelyn Mendes Reis, gerente de regulação da Amazonas Energia. Boa tarde a todos, em nome do diretor Ricardo Tille, do senhor Marcos, cumprimento a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Queria reconhecer inicialmente a oportunidade né, de agência reguladora estar conosco aqui em Manaus né, e dando ampla divulgação a esse tema que é tão relevante para os nossos consumidores, especialmente pela sensibilidade que o diretor Ricardo Tilly tem tido ao longo de todo esse processo. É, ao superintendente Davi, que desde o princípio, né, quando a gente apresentou esse tema, observaram a relevância de discutir mais amplamente com a sociedade esse assunto. É, basicamente, nossa apresentação vai ser para é, reforçar alguns conceitos que são importantes, dado que o superintendente Davi já antecipou muito bem né, os, os efeitos né, dessa alteração tributária nas tarifas de energia. A gente gostaria apenas de reforçar alguns conceitos que são importantes né, para os nossos consumidores e todos os demais envolvidos né, terem a, a melhor compreensão sobre esse tema. Bom, inicialmente é importante também a gente esclarecer que muito tem se falado sobre a alteração de tributos, né, sobre as reduções que estão sendo aprovadas pelo governo federal, então é importante destacar esses dois momentos. Né. Nós temos de fato a Lei Complementar Federal 194, que foi aprovada agora no último mês de junho, né, que de fato alterou o Código Tributário Nacional, e para considerar que os bens e serviços essenciais né, relativos a combustível, energia, comunicação e transporte terão uma redução da carga tributária. Né? Essa legislação, de fato, ela já foi observada pelo, pelo governo estadual que publicou um decreto e a partir da publicação do decreto que estabeleceu a nova alíquota em 18%, essa alíquota já foi né, é, praticada nas, nas faturas de energia. O que nos traz, nesse momento da audiência pública, de fato, é a Lei Complementar Estadual 217. Essa lei ela foi aprovada no no ano passado e ela passou a vigir a partir de janeiro de 2022 para de fato alterar quem agora é o responsável por recolher esse tributo né no estado do Amazonas então quando ela faz essa essa modificação do responsável ela também esse movimento do fisco estadual consequentemente traz um reflexo nas tarifas de energia. E aí a gente apresentando aqui um breve histórico né, de todas as diligências que foram empreendidas pela Amazonas Energia desde esse momento, é importante a gente destacar que desde quando nós observamos que esse essa alteração da sistemática ela traria um, um reflexo na tarifa de energia, nós buscamos em nossas diligências, junto ao governo do Estado, junto ao físico e junto à agência reguladora, demonstrar esse impacto e chamar a luz para essa discussão que nós temos hoje, será que de fato essa é a melhor forma de fazer, de fato como o, o superintendente colocou, nós não estamos aqui para tratar da legalidade mas nós consideramos importante chamar essa discussão para que toda a sociedade tenha clareza né dos reflexos porque todos nós seremos impactados, então desde o princípio fizemos essas diligências tanto no âmbito administrativo mas também no âmbito judicial para que de fato todas essas nuances sejam avaliadas e que, por fim, reste aquela decisão que for melhor equilibrada para toda a concessão do Amazonas. E para tratar um pouquinho mais desse efeito tarifário, né, exemplificando, nós trouxemos aqui é, um destaque de como que é composta atualmente as tarifas de energia. Né? Como o superintendente antecipou, o custo da energia é uma componente da tarifa e a componente mais expressiva. Então, sabemos que uma vez por ano, a agência reguladora homologa as tarifas da Amazonas Energia. A data base do aniversário é 1 de novembro. Essa componente custo de energia, ela é extremamente relevante. Então, o nosso último reajuste, ele foi homologado e está vigente desde 1º de novembro de 2021. Naquela oportunidade, essa alteração da sistemática eh, de recolhimento do tributo não foi observada no âmbito eh, das tarifas que foram aprovadas pela agência. Por isso que esse custo adicional, ele traz um reflexo na tarifa. Então, a partir né, das, tributas, das tarifas aprovadas é que os tributos são, de fato, repassados aos consumidores. E aqueles consumidores que têm a isenção do tributo, eles naturalmente não percebem esse custo. Bom, a partir então da lei estadual 217, a Amazonas Energia ficou impedida de repassar o Icms, né, aos consumidores que são naturalmente tributados, porque essa responsabilidade não passou a ser do agente gerador de energia. Nós trouxemos aqui um esqueminha gráfico, né, só para exemplificar que o custo da energia está composto dentro da tarifa. Essa, né, era a tarifa de energia homologada pela agência. E após esse momento que é aplicado o tributo, como ocorre naturalmente em todas as outras concessões do. País. Após a lei 217, né, com essa inovação tributária, o ICMS passou a compor o custo de energia, que agora não ocorre mais a, a tributação posterior e esse, e esse movimento que é percebido por todos os consumidores. Então, com isso, o custo do ICMS, que era repassado apenas para os consumidores tributados, passou a compor o custo da energia, como já foi comentado, né, que é adquirido pela Amazonas Energia, e no âmbito do tratamento regulatório, relatório das tarifas é aplicada para todos os consumidores, né? Então, com base nessas considerações, nessas, nessa explanação, nós queremos aqui reforçar, né, que os efeitos da lei de fato trouxeram o um impacto, especialmente aí para as isenções que são aprovadas no estado, na medida em que passou a ser um custo cobrado, né, pelo gerador, compõe agora um custo da energia. E a Amazonas Energia desde o princípio ela foi diligente no sentido de trazer, né, as esferas administrativas e também judiciais, esse fato, esse caso concreto, para que seja de fato avaliado e que se tome a melhor decisão, observando todos esses impactos né, para os consumidores, eh, que é a parte mais vulnerável de toda essa operação. Né? tudo, enquanto perdurar essa sistemática, na prática, a distribuidora não tem a cobertura tarifária, razão pela qual nós buscamos junto à agência reguladora a instauração dessa audiência pública, que nós entendemos né, como um momento propício para que a agência reguladora e todos os demais eh, se manifestem, para que a agência reguladora colha todos os subsídios necessários para que to se tome a decisão mais adequada, observando aí o equilíbrio da da concessão, especialmente dos consumidores da Amazonas Energia agradeço a participação Agradeço a participação da senhora Evelyn e queria convidar agora o senhor Antônio Luiz do Nascimento para fazer o uso da palavra Senhores e senhora, boa tarde. Eu sou Antônio Luiz do Nascimento, consumidor assim como os senhores e senhoras. A minha vinda aqui foi informado pela rádio que muitos comparecesse e eu estou assistindo o mínimo de interessados em saber o que é a necessidade do consumidor de energia, o que é de, e direitos e deveres que ele tem. Por isso que eu trouxe isso aqui. Esse aqui é o psicológico do consumidor. Se a máquina estava ligada, não podia ligar mais nenhum aparelho. Se a televisão estava ligada, não podia ligar nenhum aparelho. Então, se quem é aposentado, que nem eu, que só tem 6% ao ano do aumento do salário, eu tenho que controlar aquilo que eu gasto. Não posso gastar mais. Dizia ou disse Joel Mibet, que o melhor economista é aquele que controla o que ganha. Isso eu aprendi e não me esqueço nunca. Então, há um ano atrás, eu descobri que a placa solar me dava um resultado do futuro. E no presente eu ia ter mais tranquilidade. Assim eu fiz. Coloquei placa solar na minha residência e tive um bom resultado. Agora, por não sei se é o problema da Amazonas Energia que está me cobrando uma tarifa adicional, aonde eu tenho saldo, eu estou devolvendo todo mês energia para Amazonas Energia e eles me cobram uma taxa de consumo. Ora, se está sobando energia, por que, que eu estou consumindo? Então, se eu vim aqui para ver se alguém me esclarece esse problema. A outra parte é a iluminação pública. De setembro de 2021 a janeiro de 2022, eu pagava R$ reais de iluminação pública. De janeiro a, a julho, eu pagava R$ 30,00 de iluminação pública. Agora, em agosto, chegou a minha conta com 50 reais de iluminação pública. Agora entra aquele bordão do Galvão Dueno com Arnaldo César. Isso pode? Gente, o meu salário só aumenta uma vez por ano. Aumentar de 30 reais para 50 reais de iluminação pública, onde tem uma lâmpada na frente da minha residência, é brincar com dinheiro do consumidor. Então, se essa é minha crítica, pode ser construtiva ou não, mas é um apelo que eu faço que faça-se um levantamento para que possamos melhorar a situação de todos para que podemos ficar satisfeitos. Porque o país só cresce com a união de todos, que a união de todos é o esforço de cada um. Se os mais ricos ficaram mais ricos e o pobre mais pobre, esse país não vai desenvolver nunca. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Nós que agradecemos a sua fala, o senhor Antônio Luiz, é, e colocar à disposição, apesar do tema não, não ter muito a ver com a, o a nosso assunto discutido, sugiro e peço ao pessoal de apoio que passe os canais de reclamação que a, que a agência possui para ele registrar o caso concreto, a reclamação dele, por favor. E dando continuidade à nossa sessão, convido o deputado estadual Wilker Barreto para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade e as pessoas que se encontram aqui presentes. Na verdade, eu até vou formalizar a ANEL porque essa questão do aumento da tarifa vem desde o decreto, porque só tem o projeto de lei complementar porque o STF, depois de meses, julgou inconstitucional o que já foi praticado pelo governo através de decreto, que foi a questão do decreto em tela 40628 de 2019. E eu tenho aqui gravações de audiências na comissão que eu sou presidente, de indústria, comércio e zona franca, da época, Tassiso Rosas, presidente da empresa, em audiência pública, confirmando o repasse de preço ao consumidor. E isso se materializa com essa... Brincadeira de mau gosto do governo, no intuito claro de arrecadar mais à custa do sofrimento da economia, eu acho que o grande encaminhamento, que não cabe a ANEL, mas cabe a algumas entidades representativas aqui, é uma carta aberta à Assembleia Legislativa. O remédio jurídico tem, é uma lei estadual. É só a Assembleia assustar os efeitos da lei. Se nós assustarmos o efeito dessa PL, não existe necessidade de discutir aumento, porque volta ao status original. Se a sociedade aqui não tiver a coragem de se manifestar, o que caberá a ANEL é validar o aumento, porque isso não se discute mais. Este deputado aqui falou da tribuna da Assembleia, em outubro do ano passado E aquela mesma casa Isso está nos anais Se recusou a suspender por uma semana A discussão Para que a gente pudesse chamar os atores Cefaz Tem alguém da Cefaz aqui? Não Tem alguém da Cefaz aqui? Uma dificuldade levar a Cefaz na assembleia Porque está aqui As consequências se tivesse escutado o Poder Legislativo naquele momento, nós estaríamos aqui hoje, certo? Tendo que decidir a vida, segundo dados da própria empresa, de mais de 600 mil pessoas. Essa lei, eu até falei na tribuna da Assembleia, ela é Robin Hood às avessas. Era tira do pobre para dar receita para o Estado. Então, eu venho aqui me posicionar, porque esse assunto eu estou trazendo. O projeto de revogação da lei já está tramitando, mas aquele parlamento estadual que está em pleno processo de eleição só teme uma pessoa, o povo, a sociedade. Ou a sociedade acorda, ou esperem daqui a alguns meses a validação desse, desta imoralidade. Não é justo impor à sociedade e ao povo um sacrifício medonho que é 10% no reajuste de tarifa. O que eu venho aqui no intuito é se é possível a ANEL, nesse final desta audiência, chegar a uma conclusão ou recomendar ou alguma entidade possa validar, porque lá na Assembleia a gente fala realmente, com poucos, o projeto não terá guarida no Parlamento porque não existe vontade do governo em recuar nesta matéria. Na minha opinião, a sociedade já está sendo prejudicada desde a edição do decreto. Não mais, senhoras e senhores. Eu fiz questão de vir me posicionar, dizer que o remédio legal nós temos e se essa plateia aqui, que tem segmentos importantes, não procurar o Legislativo Estadual, infelizmente, a população mais humilde, porque eu vejo o seu Antônio que veio aqui falar, infelizmente, 99% da população não conhece o que nós estamos falando nesse exato momento. Isso é preocupante, isso eu estou alertando já há um bom tempo e as consequências de medidas equivocadas estão aqui presentes nessa audiência. Muito obrigado, presidente. Agradeço a participação do deputado estadual, Wilton Barreto, e convido agora para fazer uso da palavra o procurador estadual, Eugênio Nunes. Boa tarde, é, doutor Davi, em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa e os demais integrantes aqui. É, bom, é, eu vou tentar ser breve, né, como, como um ambiente de debate plural, de audiência pública, né, eu acho que a gente está aqui para justamente trazer é, ideias e esclarecimentos que possam colaborar com o desiderato né, da audiência pública, que o objetivo é discutir eventual revisão tarifária. E, nessa minha brevidade, eu queria fazer alguns, alguns adendos. Uhum. Primeiro, começando pela explanação do, do colega da ANEL, é, naquela sua tabela ali, eu vi que o senhor fez uma menção a um preço, base de cálculo tarifário, de 0,26,83% centavos, né? A base de cálculo do ICMS e como utilizando como fundamento o fato de uma alteração a sistemática de de do responsável tributário, na verdade, implicar em eventual aumento. É, eu queria colocar para a população em geral, para todos os presentes, para a mesa e para anel em especial, que o que é que ocorre lá em 2019, quando foi fixado essa base de cálculo, é o custo do pelote era aproximadamente 82 centavos. O estado do Amazonas aplicando a metodologia de cálculo para justamente considerar em especial, mas não só em especial as isenções do interior, né, Foi aplicando o redutor. Assim como aplicou também um redutor para considerar as perdas. Né? que A gente sabe que a, a, a operação da distribuição de energia tem perdas. Perdas técnicas e não técnicas. E a base de cálculo de 82 centavos caiu para aproximadamente 27 centavos. Então, a gente não pode dizer que uma alteração do responsável tributário saindo de distribuidora para geradora implique aumento da carga tributária porque isso não foi considerado as isenções. As isenções foram consideradas. A base de cálculo está em 0,2683 justamente porque considerou-se as isenções do interior, porque considerou-se as perdas. Esse é um primeiro adendo. O segundo adendo que eu queria fazer foi na fala da colega, da representante da, da distribuidora de energia, que ela disse que a partir de 2022 houve um aumento de... Uh, essa sistemática de responsabilidade tributária para geradoras está vigente desde 2019. A Lei 217 de 2021 não implicou em aumento da carga tributária. Não implicou, definitivamente. É, e aqui eu já peço também, venha, para mencionar um, um, uma fala do, do excelentíssimo deputado Wilker Barreto, que mencionou a respeito do Supremo ter declarado inconstitucional. Né? De fato, nós tivemos um ADI 6144, ajuizado em face desse decreto estadual, que estabeleceu essa, essa responsabilidade tributária para geradoras. E o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional ter sido veiculado mediante decreto. Uma inconstitucionalidade formal. Se você descer o inteiro teu do, do, do julgado, você vai ver que a sistemática, ou seja, a possibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à geradora, ela é constitucional. E o Supremo validou isso. Tanto validou que no julgamento ele modulou os efeitos. Ele disse que, apesar de impossível de ser veiculado por decreto, né, é necessário uma lei complementar vai viger essa aplicação pelo menos até 2022. E em 2021 veio a lei complementar e sanou o que teria sido a inconstitucionalidade. Portanto, assim, é, houve inconstitucionalidade, deputado, de fato houve, mas houve inconstitucionalidade de forma, A inconstitucionalidade não foi sobre a sistemática. E já está me para o final, é, como o mote ou a razão de pedir, do, de, dessa revisão tarifária que vai impactar todo o Estado do Amazonas, toda a população do Estado do Amazonas, foi calcada em uma eventual aumento de carga tributária, que pudesse dar vista ao Estado do Amazonas, através de sua Procuradoria Geral do Estado, através do de Nota Técnica da Cefaz, dos nossos técnicos, para colaborar, com a problemática e trazer a explicação, porque além de aqueles 26 centavos representarem já um desconto dessas isenções, das perdas, esse valor está congelado desde 2019. Como a colega da ANEL falou, o aumento é anual, todos os anos tem revisão tarifária. A base de cálculo do ICMS está congelada há três anos. Então, essa narrativa de que a alteração do responsável tributário pelo, uh, pelo Estado do Amazonas implicou em aumento de conta, aumento de custos para o consumidor, ela não procede. E o Estado do Amazonas se coloca inteiramente à disposição perante a agência para poder colaborar. E já repito, reitero, pedido de vista dos processos com prazo razoável para que possa se, manif se manifestar sobre esse ponto. Eu queria agradecer ao Procurador do Estado, eh, Eugênio Nunes, e informar ao Procurador que a, a consulta pública encontra-se aberta e todas as manifestações feitas aqui serão juntadas à consulta pública para a apreciação dessa agência bem como até o dia 16 de setembro por meio eletrônico ou por meio de correspondência qualquer contribuição será, será analisada com o julgamento da, da, da consulta pública, então é, não há necessidade de a gente abrir um prazo um pedido de vista é, tendo em vista que a consulta pública está aberta à manifestação de qualquer interessado, inclusive, da, da Procuradoria. Dando continuidade, convido a participar o senhor Rodrigo Castro, Auditor da CEFAS. Boa tarde a todos não da Secretaria de Fazenda, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação a algumas, alguns pontos que foram comentados aqui. Em relação à base da substituição tributária, a gente utilizou uma declaração, a declaração que a própria distribuidora fornece. Tá? Informação essa que tem um, os termos do convênio 115. E quando a gente faz o cálculo dessa base tributária, a gente leva em consideração perdas... E isenções. Então, só para corrigir uma informação, quando a gente faz o cálculo médio, sim, é levado em conta, é levado em conta toda a isenção que é dada dentro do estado. Então, se quem tiver presente aqui resolver pegar a sua conta de luz, sua conta de luz residencial, a título de exemplo, e olhar ali o valor do quilowatt hora, vai ver que está muito longe dos aproximadamente 27 centavos que estão na base do PMPF. Por quê? Porque aquele valor médio que a gente pesquisa leva, com, leva em conta isenções e perdas. Isso passa por uma área especializada dentro da Secretaria de Fazenda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria esclarecer também é que o que, que mudou de 2019 para hoje? Na época, nós tínhamos o Decreto 40.628 de 2019. Sim, chegou até o STF, sim, teve questionamento, mas a resposta do STF foi exclusiva na, em relação à forma, da necessidade de lei e da impossibilidade de ser instituído diretamente por decreto. Mas esse decreto foi, teve é, força durante todo o último semestre de 2019, e 2020, 2021, períodos esse em que foi é, tentado, foi colocado em discussão o valor da tarifa. E nessa época, a resposta que se teve, Daniel, que foi amplamente divulgado, foi que as revisões tarifárias tiveram como origem questões regulatórias e não questões tributárias. Ora, se o decreto somente, se a questão da substituição tributária foi somente em relação à forma né, como foi instituída, por um ato executivo e não por uma lei, por que, que nos anos de 2020 e 2021 foi tido um posicionamento contrário à alteração tarifária por questão tributária, ficando apenas as alterações por consequências regulatórias. Então essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui registrado. E a outra, outro aspecto também a ser abordado é que com a aprovação da lei complementar 94 de 22, teve a questão das alterações das alíquotas, né? Então a alíquota de energia elétrica passa aí de um patamar de 25% para um patamar de 18%. Tá? E como é que a gente vai falar de elevação de tarifa? Essa questão da alíquota não deveria estar influenciando também na tarifa que chega, que está na conta da população? Então, a, o resumo da, do meu questionamento aqui é um: o decreto para a lei não houve alteração, foi apenas uma forma. E o que se tem uma notícia: a, a base tributária foi a mesma nesse período todo. E se a complementar no 94/22? instituiu redução de alíquota? Como é que a gente vai falar de majoração? Era isso. Obrigado. Agradecemos a participação do senhor Rodrigo Carlos, auditor da CEFAS. E convidamos o senhor Roberto Bufo, Bulbol, do Conselho de Consumidores do Setor Comercial. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Ricardo, doutor Davi, doutor Fernando, doutor Eulique, Eugênio, que acabou de falar, o Rodrigues. E realmente, o setor comercial é uma caixinha de surpresa quando a gente recebe as contas de luz. E hoje nós estamos vendo aqui outras surpresas também, né? Nós estamos aí com um decreto, já temos uma lei em cima desse decreto. E que cada vez mais complicado para quem é consumidor. Então eu acho que o nosso é, caboclo do interior, que tem hoje a isenção de CMS, ele vai ter sim aumento de conta de luz. E se nós formos verificar hoje como é feito, nós temos um medidor nas unidades consumidoras, onde você paga pelo consumo e naquele valor... Já vem também o ICMS, você controlado. Na hora que você ter esses cálculos de ICMS na geração, que essa geração vai ser um contrato que a concessionária tem, e vai ser, os cálculos vão ser feitos em cima desse contrato e depois distribuído para esses consumidores. Como fica isso? Acho muito complexo. Então eu acho que nós temos que discutir mais. Cada pessoa que vem aqui é uma novidade que nós estamos tendo dentro do conselho, existe o um conselho de consumidores da Amazonas Energia, onde é representado pela Fé Comércio, pelo eu, eu sou da Fé Comércio, representando o setor comercial, tem o setor rural, o setor industrial, que até o doutor Nelson pediu até para a gente representá-lo aqui, ele está numa reunião também então é, é muito complexo nós temos aí um, chegando hoje foi aprovado 22 projetos para Manaus nós vamos precisar de uma outra planta. Nós temos aí um shopping saindo, tem umas indústrias para se implantar aqui, temos aí o gás. Todos eles vão precisar de energia. E a concessionária vai precisar fazer novos contratos de energia. Cada vez que se aumenta o contrato, vai incidir um CMS que vai ser distribuído entre todos. Nós temos um dos estados, um dos municípios mais pobres da região. A Amazônia, nós que somos daqui, sabemos da nossa dificuldade, da nossa realidade. Como pode um caboclo daquele, lá em Irunepé, que leva 23 dias para você chegar até lá, sem falar em Itamaraty e outros municípios, da Calha do Juruá, por exemplo, é, como pode eles ter uma incidência de CMS que, pelos cálculos que nós já fizemos, vai chegar até 10%. Eles não vão ter reajuste de energia, aliás, não vão pagar ICMS, mas a tarifa vai ser elevada, só nesse, nessa situação dessa lei 217, em 10%. Então, realmente preocupo, eu acho que vale mais uma discussão, nós temos mais que discutir tudo isso, temos tempo, queria até no caso que o doutor Ricardo verificasse esses prazos, eu acho que a sociedade... Organizada, Temos que discutir essa lei, temos que tentar viabilizar o possível, porque nós não queremos ficar sem luz. Nós só sentimos falta da luz quando ela falta. aí que a gente sabe que está faltando luz. Então, realmente, é uma necessidade para todos nós. Nós temos que discutir e arrumar um parâmetro de se chegar a um consenso. Obrigado. Agradeço as palavras do senhor Roberto e convido Marcos Pinheiro, presidente do Conselho de Consumidores, para fazer uso da palavra. Realmente boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a, aos diretores da UNEL. Sejam bem-vindos ao nosso estado esse momento de quanta preocupação para nós todos do estado do Amazonas é um momento que realmente é, chega a, ao bolso e ao prato o alimento de todos nós, os consumidores porque a energia, a gente sabe que é vida deputado boa tarde também obrigado aos conselheiros que estão presentes, que faz, faz parte do conselho de consumidor da Amazonas Energia, dizer que no qual o conselho que eu presido e que nosso papel do conselho é realmente representar os nossos consumidores. A situação que está, o okay, que errado ou certo, nós temos que seguir pelo que esteja o okay, que correto. Vi aqui com muita preocupação quando o nosso procurador Eugênio, doutor Eugênio, falou que realmente é, está, é, está dividido com a, o que o que Raul Anel nos apresentou hoje. Então a gente fica preocupado, que a coisa fica meio em dúvida. Uma coisa temos certeza, que a lei complementar 217 tem sido preocupante para todos nós, consumidores do estado do Amazonas. Hoje nós temos no Amazonas 62 municípios, no qual só temos um com DH que podemos realmente, que é Manaus, que é positivo. Temos sete municípios com baixo DH e os demais municípios, 47 municípios com DH precário. Isso é preocupante. Imagine levar um aumento de energia para a população mais humilde do estado do Amazonas. Como vai ficar o nosso caboclo? E vai refletir exatamente nos que tem mais também, que são os que estão em Manaus, que são os empresários, que são os industriários, que são os comerciantes, que com a situação difícil do interior do Estado, eles não vão ficar lá, vão correr para cá. E aí, como fica a situação? Então, sim, a nossa agricultura, no qual eu represento, pede que realmente precisamos com gente e revê-los essa situação. Peço ao nosso diretor, Daniel, que reveja com carinho. Vamos tentar segurar um pouco, passar esse momento difícil. Difícil porque é um momento político, que é um momento bom, alegre, mas é um momento complicado, porque é um momento muito que nós não podemos realmente é, é fazer muita coisa, porque é um momento que os, os nossos Políticos, nossos deputados, nossos governadores, e todos estão no um momento é, querendo positivo para o Estado. Mas temos que levar eles a entender que é preocupante a situação. É isso eu deixo o um recado, agradeço a todos, parabenizo por esse momento. E um abraço todo e boa tarde. Conta com o nosso Conselho de Consumidores do Estado do Amazonas, que nós da, da Amazonas Energia, que estamos para ouvi-los, e representar os nossos consumidores do Estado. Muito obrigado a todos. Parabéns. Agradeço a você. Agradeço a participação do senhor Marcos Pinheiro, é, presidente do Conselho de Consumidores do Estado do Amazonas. É uma parte, acho que é a parte mais importante do, do, dessa equação sempre é o consumidor. Então, a gente tem muita atenção e obrigado pelas palavras. E convido... O auditor da Secretaria da Fazenda Luiz Aurélio Leite Fazer o uso da palavra Boa tarde a todos Presidente, boa tarde é, Eu gostaria de reforçar Alguns aspectos aí Os colegas, é, o, o Rodrigo E o Dr. Eugênio já conseguiu manifestar Sobre a matéria é, mas alguns pontos eu acho que é importante deixar bem claro. É, primeiro, o, o, o Amazonas ele é, é contra a revisão tarifária, ou seja, o aumento da tarifa fundamentado por razões da substituição tributária. Ele entende que não é necessário ter esse, essa, esse aumento porque a lei não inovou. Ela traz a mesma regra que foi esculpida no decreto que o Supremo entendeu apenas que quanta forma era ilegal, mas na essência ele disse que pode cobrar. Isso não implica aumento da carga tributária. É preciso deixar claro também, senhores, que é, na substituição tributária você desloca apenas o momento em que se paga a pessoa que paga, mas continua sendo o ICMS que nós vamos continuar pagando. O interior do Estado, ele é isento de ICMS, está garantido é, por lei, ele é isento de ICMS até 31 de dezembro de 32. Até 31 de dezembro de 32, o interior do Estado é isento de ICMS. Por que essa data? Porque o benefício havia sido concedido à reveria do CONFAES, mas foi depositado com base na Lei Complementar 160, no convênio 190 e isso agora é pacificado, ou seja, está garantida a isenção para o interior até 32. O colega que representa o setor primário, ele também é, é o, o benefício para o setor primário, o produtor rural é garantida a isenção da energia que ele compra é, até 31 de dezembro de 32. São benefícios diferentes, mas coincide a data. Ou seja, não não tem como ser cobrado dele. Ele é isento, certo? É, outro detalhe que é importante também esclarecer. A energia contratada não é base de cálculo para a cobrança do imposto. A base de cálculo para a cobrança do imposto é a energia consumida. Ou seja, você leva em consideração as faturas, as notas fiscais de energia que a Amazônia Distribuidora apresenta com base no de 115, ou seja, é ela que fornece, ela que diz quanto foi consumido. Não é a energia que ela contratou da geradora, é a energia que foi consumida pelo consumidor, pelo, pelo, pelo, pelo cliente da Amazônia Energia. Então, essa é a base, não é a contratada. Isso tem jurisprudência consolidada no STJ sobre isso. Outro detalhe também que é importante, além da alíquota que foi reduzida de 25 para 18, além da alíquota, isso já vai provocar uma redução no valor do, do, da fatura de energia. Nós, consumidores, vamos sentir uma redução, não um aumento. Por quê? Porque a alíquota foi reduzida de 25 para 18. Então, só isso já vai reduzir. Outro aspecto, além de, da, da alíquota reduzida, a lei complementar 194, ela diz também que vai ser excluída da base de cálculo certas parcelas, então, ou seja, isso vai resultar uma nova redução que não foi implementado do Estado, por conta de que nós estamos aguardando a empresa definir é, a, o faz para a gente definir os detalhes disso. Mas vai, vai ter uma nova redução, além da redução da alíquota, vai ter uma nova redução da base de cálculo. Ou seja, a, o Estado... É, quer tranquilizar e dizer não haverá aumento de Sim. MS, pode ter aumento de, de tarifa por outras razões mas não por conta do ICMS. Certo, senhores? Então é só. Muito obrigado. Serão analisados pela agência antes de tomar a decisão. Então, assim, mais uma vez, tudo que foi, foi falado aqui e tudo que até o dia 16 for enviado para a agência será analisado como contribuição, será levado em conta na hora de tomar a decisão. É, por fim, é, relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 037, que está aberta até o 16, e o prazo para contribuição até 16. Mais informações estão disponíveis no nosso site, www.gov.br. Ponto br barra anel na área participação social e por fim agradeço a participação de todos e declaro encerrada a audiência pública tenham todos uma boa tarde